Olá papais e mamães, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Obrigado por compartilharem, curtirem e se inscreverem aqui no nosso canal. Se você chegou aqui é porque você tem interesse em saber um pouco mais sobre a relação que pode ter com o seu filho. Vocês vão ouvir aqui um pouquinho de uma história de um pai que fez um jeito diferente de ampliar, e aqui vocês essa vão relação. ver não só a minha história, que descobri um jeito diferente de ampliar essa relação com o meu filho, mas também de outros pais que já estão fazendo isso. Hoje já são quase 10 mil pais no Instagram, onde a gente troca informações, experiências e também tem os atendimentos que eu realizo e os cursos que eu faço. E lá eu tenho aprendido muito com eles e passado também muito desse conhecimento que adquiri durante esse tempo. Eu percebi que muitas vezes eu fazia, tinha atitudes com meu filho que não eram aquelas as quais eu tinha desenvolvido para mim. Eu não fazia nada mais do que repetir padrões em relação ao tratamento que eu dava para ele. Padrões que eu recebi dos meus pais e que eu sou eternamente grato por eles terem me passado tudo o que eles me passaram. Eu tenho certeza que eles fizeram o melhor com o melhor que eles tinham. Só que hoje é a nossa vez. A responsabilidade agora é minha, é sua, é nossa, para que podemos fazer uma relação ainda maior, ampliar esse, papai, essa nossa mãe, conexão. Pai papai e sabendo tá a gente aqui, tem uma relação boa com o filho. Eu dificilmente ouvi falar que a relação seja ruim. A questão é como podemos ampliar isso. Perceba que muitas vezes, até no seu trabalho, você toma atitudes diferentes daquelas que você toma em casa. Porque ali você se desenvolveu, ali você fez e está aplicando coisas que são relacionadas aos seus valores. E muitas vezes em casa fazemos aquilo que aprendemos com os nossos pais. E não ampliamos essa relação para o tratamento que temos em relação aos nossos filhos. E eu fiz isso através de um método baseado em conexão, respeito, não julgamento e experiência. Foram vários anos de estudos e agora eu divido isso junto com vocês. Se isso está fazendo sentido para vocês, vejam os próximos vídeos e de um em um nós vamos conseguir nos transformar a relação que os pais têm com os filhos. Agradeço você por estar aqui e acompanhar, veja os outros vídeos aqui do canal, que aqui são pais aprendendo juntos. Um grande abraço.